Oi gente, eu sou a Tata e hoje eu tô muito animada porque eu vim reagir, vim ler na verdade alguns sonhos de vocês que vocês me mandaram lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue pelo Instagram, me segue lá, meu me arrobei esse aqui pra poder participar desses vídeos que eu tô fazendo com a interação de vocês e assim, cara, eu achava que eu era doida, mas vocês, hum, vocês são muito doidos, a Luara tá aqui comigo, Luda, dá um aloe. alô aí, alô! vamos lá esses dias eu sonhei que a minha tartaruga estava correndo e ela vinha tentar morder meu pé sensacional não consigo imaginar uma tartaruga correndo é meio bizarro uma tartaruga Nossa. correndo É macabro é tipo eu caindo num abismo sem parar essa é de cair no abismo todo mundo né tem aquele negócio que dá no nosso cérebro Qual que é a explicação sabe Lu? é que o cérebro tá, tipo morrendo aí <risos> e aí ele faz tu acordar pra tipo volta Mentira! É, eu já, eu, eu, eu vi, vi uma vez uma outra explicação. Segundo o Google, sonhar que cai no abismo significa seu subconsciente, seu medo diante da vida, dos acontecimentos ruins que possam. Se alastrar nela. Mas tem um significado científico, né? Tem um, tem um esquema aí, tem um esquema aí. Mas muitos de vocês falaram que sonha que cai do abismo. Eu também sonho que um cai do abismo várias vezes, eu todos também. os dias. Uma vez sonhei que eu ia em um cinema, daí encontrava um dinossauros vendo o fim do mundo e comendo p Ou seja, no cinema, pipoca, com certeza. Como <risos> assim, gente? Eles estavam vendo, tipo. É, tipo assim. Ah, eu morri, tipo, dinossauro, né? Acabou, agora eu vou ver o próximo episódio. Nossa, agora é minha vez de ser espectador. Meu Deus, vocês são muito loucos. Sempre sonhei que acordava e as coisas aconteciam muito rápido tipo, em time-lapse. Que loucura. Imagina. Já... Vocês estão vendo uma mosca que tá voando aqui? <risos> Ela tá tipo. Muito louco um time lapse nunca vi isso. Sonhei que fui assaltado. No meio do sonho eu levei um tiro e me acordei todo suado com medo. É sempre assim oh. cara. Quando tem uma coisa muito de impacto já viu tipo assim quando tu vai morrer no sonho tu acorda. Será que quando a gente morre a gente acorda de um sonho? Meu... <risos> Agora acabou pra mim. Eu vou ficar pensando nisso o resto da minha vida. Adeus, internet. Cara, sabe o que, que acontece do cara do, do tiro? Normalmente acontece um barulho. Quando, já viu? Tipo assim, tá, teu pai tá batendo martelo lá na rua. Aí dá um... E aí tu acorda junto, daí no teu sonho foi um tiro. Então eu acho que Esse o tempo do seu. sonho é diferente do, do tempo da realidade. E assim, tem sonho que parece que, sei lá, um minuto e durou a noite toda. É, pra tu ver como o tempo é muito relativo. Sonhei que eu acordava e a família da minha ex tomavam a minha casa pra eles. Que inferno! Aí eles ficavam morando aqui, só que, né, eu e ela terminamos, brigamos. Aí eu ficava, meu Deus! E por cima eu acordava deitado do lado dela dela e a família dela passeando pela minha casa aí eu tentava fugir mas o pai dela que não gosta muito de mim me via e ficava pistolaço meu Deus que inferno um de sonho tu preso na tua própria casa com a família da tua ex que te odeia e que no caso tu não gosta dela mais outro que eu tinha que voltar para o colégio e estudar tudo de novo. Cara, esse sonho é bem recorrente. Quem aí já teve esse sonho? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, se tu já teve qualquer um desses sonhos que eu estiver falando, por favor, deixa aqui nos comentários. Sonhei voando num cavalo que falava. Bacana? O é que que tu fumou? É uma coisa que eu consigo fazer no sonho que é controlar o sonho. Você consegue controlar seu sonho? Não, tu consegue? Não, não consigo, mas eu conheço. Vocês conseguem? Eu conheço uma pessoa que consegue, tipo, consegue pegar número, informação, os negócios... Isso, louco. mas sabia que dá pra estudar isso. Tipo assim, tem técnicas que tu aprende a controlar teu sonho, e aí tu saber que é sonho, e tu parar o sonho na hora, e tipo, Ai, parar tudo e olhar. Houve uma vez que tive um sonho muito estranho, estava em casa, na casa da minha madrinha, e ela deixa seu cigarro cair no chão. Apenas por causa disso, o nosso prédio incendiou-se do nada. Mas, mas incendiou, incendiou de verdade o prédio? Não, é o sonho, né? Ah, tá, eu achei que, tipo assim, entendeu? Ele sonhou que a madrinha dele deixou o cigarro cair e incendiou o prédio. Aí quando ele acordou o prédio tava incendiando. Não, não, eu que Ai, ainda sonhar. bem, eu já tava bem assustada. Já sonhei duas vezes que morri de acidente de carro. Foi em outra época, anos 70 ou anos 80. Como que ela sabe que é anos 70? As roupas ou ela, tipo, perguntou? Ah, que ano que é? Tem dessa também? Tem dessa, né? É, de perguntar. Perguntar, treinar pra perguntar o é, ano do sonho? Tudo vai dormir... Eu vou perguntar que ano que é, que dia que é. Aí, tipo, às vezes tu consegue. Meu eu, Deus, eu vou fazer eu não, isso. Eu não quero, obrigada. Vamos fazer isso <risos> combinado. Você que tá aí vendo esse vídeo, você tá intimado a fazer isso. Antes de dormir, mentaliza coisa e tal, que eu quero que tu pergunte no teu sonho. Que eu meu hoje, vou... o moço vai dizer 2000 e. 2.959. <risos> que medo, cara. Sonho muito com dentes caindo, quebrado. Nossa, dizem que sonhar com dente caindo é perda na família. Sério? Sério. Eu, Nossa, sonhar com dente caindo, temor de medo. Eu já sonhei. Mostra na eu família. tava tirando o dente realmente eu tirei o dente. Tu acordou sem dente? Acordei. <risos> eu era criança. Ah, eu... tá. Aí, tipo, eu fui dormir, o dente tava morte, sabe E eu sonhei Ai, que, que eu tava. Assim? Não, eu sonhei que eu tava assim, ó. Tirando o dente com a, boca, com a mão mesmo. E aí eu acordei, o dente tava na minha mão. Nossa. Aí eu corri assim, olha, eu que tirei bom, né? o dente. Tu também gostava de arrancar dente? Ai, adora... ah, eu adorava o essa... dente. Foi a primeira vez que eu consegui tirar o dente sem. Nossa, se eu engano. tirei todos os meus, eu ficava assim, ó. Adorava. Ai, mundo tava acabando e geral correndo. Eu tentei correr, mas não saía do lugar. Que agonia. Eu já sei isso várias vezes e normalmente eu não sei porque eu tô no supermercado. Eu não consigo correr, eu não consigo gritar. Eu quero falar com a minha mãe não consigo. Ô, gente, se vocês quiserem, deixar aqui nos comentários pra gente fazer um revelando o significado dos sonhos, né? Aí a gente pega esses sonhos, assim, mais comum que todo mundo tem, tipo esse, e revela. Ah, massa pesquisa o significado. Sonhei que estava pelada na escola muitas vezes. O que significa? Hum, a gente pode ir mais para profundamente. Segundo Freud, tu tá aí com alguns. <risos> tira tô brincando. <risos> Sonhei que meu ex estava namorando outra e no mesmo dia ele postou foto com ela. Premonição. Premonição. Hum, adoro sonhos <risos> premonitórios. Sonhar sempre com a mesma menina no sonho é minha filha na vida. Não tenho filhos. Que arrepiada, você? arrepiada, <risos> crepúsculo. Quando eu era criança sonhei que Jesus estava sendo crucificado no quintal da minha casa. <risos> Gente, mas por que isso é muito na igreja? Ficava com Jesus na cabeça. Sonhei que a carol com um tinha uma gêmea e elas me torturavam num hotelzinho. Como assim? Tava vendo muito bebê bebendo, muita missa, né? Minha conclusão para essa amiga Meu aqui. Deus. Sonhei com a minha mãe voando junto com Tim Maia. <risos> Ela era muito fã dele quando viva. Ai, a mãe dele, que lindo! Ai, moço, que lindo! Eu acho que foi verdade o teu sonho. Só eu que já me apaixonei por um guri no sonho, senti o toque dele, a vibe e tudo mais. Quando acordei, não sabia nem o nome, nem sequer lembrava do rosto, porém sentia que era real. Enfim, a palhaça. Foi para Não, miga. É bem assim, mesmo. Eu já tive esse sonho aí. Sem saber que a pessoa. É, eu fiquei completamente apaixonada hum, e tipo é. assim eu acordei e pensei caraca, não existe. Sonho não existe. E era tipo o amor da minha vida. Ai, Que triste. Eu acho que essa pessoa existe. Ela fez contato contigo por sonho. Será que é outra? Vocês não acham? Que eu tenho um mundo paralelo aí Eu tipo, acho. Voltei lá e eu vivi. Certeza. E eu acordei. Vocês não acham que a gente tem um mundo paralelo? Não faz sentido a gente estar tá aqui, né? Vivendo, tal, pa, pa, pa eu vou pra casa e falo: "Boa noite, boa noite, todo mundo da casa fala boa noite aí a gente desliga". Isso é muito bizarro com certeza a gente tem uma Nossa outra vida. Nossa alma deve tipo, agora eu vou visitar. E aí, tipo, ela... vai dar os um rolê real, aquilo que é real, não o que a gente vive aqui. Vou deixar vocês bem maluco com esse vídeo, bem maluco. Repetitivo. Sonhei dois dias seguidos com gravidez, neném recém-nascido, descobri que seria a vovó Ai, Ai, que Ai gente, coisa mais fofa é minha tia, tia Beijo. E ela sonhou que ela é vovó. Ai, que linda. Agora ela é vovó. Ai, meu Deus. Foi muito amor, né? Não dá. Sonhei que eu tava ajudando o coiote a pegar o papalégo. Gostei? Nossa, muito bom esse. esse Deve é ser tal, bem mesmo. divertido uhum. isso. Eu queria ter sonhado isso. Tata, véi. Eu já sonhei que estava beijando a rouba e um cavalo marinho voador no deserto. <risos> Amigo, tu não tá bem, né? Eu sonhei que o mundo inteiro estava congelado e quem me avisou foi um cavalo. Olha o outro cavalo, frozen total. Sonhei que eu estava beijando a gata e do nada ela virou meu pai. <risos> Ai, eu acordei bem na hora. Nossa, que, que horrível. Troide é... explicaria isso. Ai, uh, que horrível. Essa troca de gente no sonho é bem bizarra. É bizarro acontece muito isso comigo. A pessoa é alguém, aí do nada muda. Aí do nada é meu, meu namorido. Aí do nada muda minha mãe. Do nada muda, né? Ai, que meu ser. irmão, do nada. Fica assim, muito tipo... Bizarro. Uh, e a gente não... não... Percebe, né? Mudou a pessoa e a gente não liga, tipo, a ah, mudança. Essas pessoas que sonham com dinossauros, tipo, pelada no sonho é bem normal, sabe? Faz é bem é. tranquila. Tipo, nossa, eu tô pelada, que droga, e agora? Não, mas é. no sonho é meio desesperador. É, meio desesperador. Mas, tipo, quando tu acorda e tu pensa alto, tipo, assim, nossa, cara que tava pelada lá no sonho, fica muito mais bizarro, mais é. estranho, tipo, tudo meio contorcido, né? Nossa, acordar no meio da noite, assim, ficar pensando no sonho é bem bizarro, eu já fiquei bem mal, Aí, assim. Eu não quero, quero nem fazer isso. Nossa, é bem horrível não façam isso, galera! Gostaram desse vídeo? Se gostou, é sério, é muito importante deixar um like e comentar aqui, tá bom? Que tu quer mais vídeos assim, coisa e tal, e tal, e tal. Foi isso, um beijo, um beijo, Lu! Beijo! Tchau!